O edital do FAC foi aberto, as pessoas concorreram em várias etapas, tiveram seus projetos selecionados, ia ser publicado o resultado final e antes da publicação do resultado final o governo cancelou o edital. Quer dizer, os projetos estavam em preparação, os projetos culturais iam para a rua, não tem outras, outras formas de financiar a cultura no Distrito Federal, então é fundamental que se arranje uma solução para esse problema. Eu não sei se há alguma disputa de forças políticas por trás do cancelamento do edital do FAC. Espero que não haja, porque se tiver tendo uma disputa de forças políticas, quem sai perdendo são os agentes da cultura do DF, que não têm acesso. Ou o governo apresenta uma saída, uma alternativa para o FAC, ou a oposição e todo deputado e deputada que apoia a cultura tem que entrar em obstrução. Eu acho que não dá para votar nenhum tema nessa casa se a gente não tiver que o governo apresente uma proposta para o Fundo de Apoio à Cultura. São muitos agentes culturais com problema. E eu acho que a gente tem muitas coisas urgentes para votar, mas depende do governo. Depende do governo que esses são os instrumentos que o poder legislativo tem para poder pressionar para que uma área e uma política pública possam ter solução. Toda ação tem uma reação. Você não cancela um edital de uma área tão importante quanto a cultura, num momento tão delicado quanto a gente vive hoje, sem achar que vai ter uma reação política. E é importante hoje, eu espero que essa obstrução não aconteça, porque eu espero que hoje o governo apresente uma proposta para resolver o problema digital do Fundo de Apoio à Cultura. Muito obrigado, senhor presidente.